Salve so, rapaziada, mais um Deote na Austrália começando pra vocês E hoje é um vídeo diferente que eu vou fazer é, Essa é uma parte nova do meu canal Parte de tecnologias do Deote Então eu vou fazer o vlog Deote Tecnologias, não sei <risos> Vou pensar num no nome pra colocar essa parte do canal Eu sei que é um público um pouco diferente do que eu estou acostumado, então tô tentando entrar aí nesse mercado novo de vídeos, uh, mas eu, como eu gosto muito de tecnologia também, eu tô aqui na Austrália, as coisas normalmente chegam aqui primeiro do que no Brasil, então fica melhor pra poder gravar as coisas pra vocês e poder mostrar um pouco das novas tecnologias que estão chegando por aí. Então, o vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing do iPhone 7 Plus, que é o que eu comprei hoje, então ah, vou mostrar tudo para vocês que verem da caixinha dele, eu tô ansioso pra ver Eu já abri na verdade, né, ele já tá, já tá aberto Mas eu vou mostrar o unboxing exatamente como ele é Se vocês comprarem um novinho, tá? Então, vamos lá, vamos começar esse unboxing aqui. Então beleza, esse aqui é o novo iPhone 7 Plus Lembrando que eu estou falando do Plus e não do iPhone 7 normal, tá? Esse aqui é o modelo grande ah, Porque como eu tinha já o iPhone 6S Plus Então pra mim fazer o downgrade dele... Para um iPhone com tela menor, para mim não ia fazer muita diferença, não ia, não ia ser muito bom, ia fazer uma diferença grande, na verdade, não ia fazer diferença. Então eu acabei pegando o iPhone 7 Plus, 32GB. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, porque o meu é de 64GB, né? Então isso foi um, um meio que um downgrade, mas quando eu comprei só tinha esse daqui. Então vamos lá, eu já deixei ele abertinho aqui, como todas as caixinhas da Apple, né? Elas fazem esse slidezinho aqui para cima. A gente vai deixar essa parte aqui daqui. E ele vem aqui já... Com essa primeira partezinha, né, que vem todos os folhetinhos deles Então, a uh, esse daqui explicando um pouquinho o que é o um iPhone e tal, tal, tal, tal, beleza, coisas inúteis Esse daqui, uh, que como todo iPhone, ele vem com um adesivinho, né, então ele já tá aqui com os adesivinhos dele E ele vem também com esta coisinha aqui para você tirar o chip do celular esse aqui vai focar aqui, que aqui, foco, aí esse aqui ele tira o chip do celular, vem com todo iPhone isso, né e aqui ele explicando um pouquinho, welcome to iPhone, e blá blá blá blá blá então os né? Então os folhetinhos que vem com o iPhone. E aqui, o menino em si, uh, eu, eu tava deixando ele restaurando aqui, fazendo algumas coisinhas, quando eu coloquei aqui na caixa. Então, você vai receber ele assim, né? Ele vem aqui com o plastiquinho bonitinho. E essa é a coisa mais legal, é a parte mais legal, cara, de tirar o plástico. Essa é uma sensação... Maravilhosa! Que é você tirar o plástico de um celular novo da Apple. Então aqui, pá, tiramos o plástico dele. Então fazendo uma comparaçãozinha básica entre os dois em questão de tamanho e tudo mais, eles são praticamente iguais. Então aqui desse lado você tem o iPhone 6s e aqui desse lado você tem o iPhone 7. Então eu já fiz o backup deles, então vocês podem ver que os ícones são exatamente iguais. Então assim, o corpo deles é exatamente igual. Então a gente não tem nenhuma diferença de corpo, tá? A gente percebe que nos botões aqui em cima, o iPhone 6s ele tem um afundadinho aqui, uma finalizaçãozinha diferente do que o iPhone 7, tá vendo que ele não tem aqui essa finalizaçãozinha Mas os botões são praticamente iguais Aqui embaixo, aqui na parte de trás é onde a gente vê a maior diferença, né, entre eles ah, Ele vem com duas câmeras, né, então o iPhone 7 é um, é um dual camera e esse daqui é um single camera ah, com a câmera maior sendo 2.2 de abertura e a 1.8 de abertura que melhora muito as imagens noturnas. Quando você vai tirar foto na balada ou de noite, enfim, no geral ele melhora muito as imagens noturnas. E o flash, você vê que o botão do flash ele é praticamente a mesma coisa. Então, uma coisa que a gente vê de bastante diferente na parte de trás do iPhone são essas duas antenas aqui, né? Que essas linhas brancas são as antenas do iPhone, e eles tiraram isso daqui do iPhone 7 e colocaram isso aqui, né, nas bordas do iPhone. Eu acho que nesse modelo ficou muito mais bonito que as antenas brancas. Eu, na verdade, não tinha percebido como ficava feio essas antenas até eu ver a, a, a do iPhone 7, que realmente tem uma diferencinha, né. E aqui do lado, a, esses botões não mudaram muito, o iPhone 6S, ele continua tendo um afundadinho aqui do lado, né, parece uma finalização um pouquinho mais... Ah, brilhosa, e nesse daqui ele tá todo fosco então praticamente do lado é a mesma coisa, tá? e aqui embaixo é onde vai mudar mais né? Ah, como vocês muitos sabem, a Apple tirou o conector ah, de, de P2, né? Que é o conector de fone de ouvido e agora eles colocaram só o, o conector Lightning, né? então pra você ouvir música no seu iPhone agora e carregar o celular, você tem que comprar um adaptador que tem dois plugzinhos, que sai os dois lados, isso é uma coisa um pouco ruim que a Apple fez na minha opinião, né? Porém a gente vai falar também um pouquinho mais dessas duas partes aqui que é o som estéreo dele Em alguns instantes, tá? Dentro da caixa dele vem o carregador de tomada é, Nesse modelo australiano, né? Você que tá vendo no Brasil é o carregador diferente do Brasil Mas esse modelo australiano ele é assim Então a, a, ele vem com esse carregadorzinho, né? Que é do modelo australiano Para quem não conhece o modelo australiano é esse daqui Com essas pontas chatas e viradas pra, pra dentro, né? A então esse aqui é o do mundo australiano, do brasileiro vai, com certeza vai ser diferente aqui uma coisa que eu achei um pouco estranha desse fone novo que eles, que eles fizeram uh, que agora é embalagem de plástico e antigamente era uma embalagem bonita agora é embalagem de papel na verdade, antigamente era uma embalagem de plástico bonita, vinha numa caixinha e agora eles meio que cagaram pra isso, <risos> fizeram uma uma embalagem de papel mesmo, esse aqui não é o EarPod a Bluetooth, né, esse aqui é o, é o normal, com cabinho, você pode ver que tem o cabinho dele aqui dentro, né. Eu, sinceramente, eu achei que ele viria com o, com o fone Bluetooth, mas não, ele vem só, uh, ele vem separado separadamente. E aqui atrás tá o cabinho que eu falei pra vocês, que é onde vocês vão conectar o fone de vocês, né, então como ele aqui não tem essa entrada P2, né, vocês vão conectar esse cabo aqui, e é aqui vocês vão poder, continuar utilizando os fones de ouvido comuns de vocês. Então, como vocês podem perceber, não tem como você carregar e ouvir da mesma forma, né? Então, tem um adaptador que vocês compram no Mercado Livre, ou quem está fora do Brasil no Ebay, é, ou na Amazon, né? Que ele tem uma outra conexão aqui, e aí aqui você carrega, e aqui você ouve sua música, como se ele fosse essas duas entradas aqui né então não é difícil de arrumar mas eu acho que isso aqui foi um erro gravíssimo da Apple na minha opinião, não é uma coisa que eu gostei muito não tá? então ele vem com esses acessórios todos aqui aqui é tudo que vem na caixinha dele né então carregador, fone de ouvido a, o plug para você ouvir seu, seu fone antigo, a caixinhas e o celular mesmo daqui é a diferença da, da caixinha anterior para a caixinha nova, você vê que era uma caixinha mais de plástico, mais bonitinha né Parece ser um pouco mais resistente também. Ao contrário dessa daqui, que é uma caixinha de papel que eu achei meio, meio bosta. Meio paraguaio. Eu achei meio paraguai, né? Meio, meio paraguaizona, né? Enfim, na Apple depois que o Steve Jobs morreu, eles estão cagando para as qualidades do negócio, né? Então é isso. Esse daqui é o unboxing do iPhone 7. E agora eu queria fazer algumas comparações, explicar um pouquinho pra vocês a, do, que que eles, do que ele pode fazer, qual a diferença do, do, do antigo pro novo e tudo mais. Então chega aí.